traí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 Vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um instante. Irmãs e irmãos presentes aqui para a celebração do nosso último dia deste trido, em preparação à ordenação do diácono João Paulo Vaz, e também como uma oportunidade de juntos rezarmos. No primeiro dia lembrávamos do Pai Nosso, da oração que nos aproxima de Deus, do diálogo que somos chamados a ter com Ele, com o nosso Senhor. Ontem falávamos de Maria, aquela que fez a vontade de Deus e que também nos ensina a rezar e nos apresenta Jesus, caminho, verdade e vida. E esses dois dias culminam hoje na liturgia deste terceiro dia do tríduo, onde a liturgia vem nos revelar que essa história de conversão, de mudança de vida, de entrega a Deus, não é tão fácil assim, mas é muito necessária. Na primeira leitura vemos a expectativa do povo do Antigo Testamento pelo dia do Senhor que viria para julgar a terra e seria um dia terrível, com tremor, com nuvens pesadas, com trombetas, com grandes e grandes sinais. E aí a gente percebe que essa expectativa daquele povo realmente acontece chega, mas de um modo muito diferente. O dia do Senhor que chega naquele tempo e também para nós é a própria pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho encarnado. Aquele que, se fazendo um de nós, se coloca disponível, à disposição, para, realizando a vontade do Pai, expulsar, tirar o mal no mundo, diminuir o mal no mundo. E é por isso que nesse Evangelho começamos com essa realidade de Jesus inaugurando mais uma vez ou realizando mais uma vez o reino de Deus, expulsando daquele homem o demônio. Porém algumas pessoas que tinham outro tipo de expectativa ou não aceitavam o Senhor como realmente o enviado de Deus, o filho dele, não aceitavam aqueles sinais. Alguns de bom grado percebiam em Jesus este Salvador, mas outros indiferentes não só não o reconheciam como o acusavam. E é quando então Jesus diz essas palavras que também cabe para nós. Um reino dividido não pode perdurar, quem não está comigo está contra mim. É mais uma vez o convite do Senhor para que realmente nós tenhamos a coragem de tirar de nossa vida aquilo que não nos ajuda a ser melhor, para que realmente não sejamos pessoas divididas, para cultivar dentro de nós aquilo que nasce de Deus e que faz crescer a vontade de Deus, para que sejamos inteiros naquilo que nós propusemos a fazer ou a viver como cristãos e discípulos missionários. Ser inteiro na própria vontade e na graça de Deus. Não adianta eu esvaziar o meu coração, eu tirar de minhas maldades, mas deixar o coração aberto, sem nada e vazio, e não plantar nele dia após dia a graça, a misericórdia, o Espírito Santo de Deus. Porque se o coração fica esvaziado, talvez fique mais suscetível para que o mal em algum momento volte. E aquele vício que eu deixei para trás, de repente eu não me esforço para uma outra atividade, outra situação e eu acabo em algum momento me rendendo novamente aquilo que já não fazia parte da minha vida. Por isso, deixar para trás o mal, pedir para que Deus nos liberte, que Jesus tire de nós toda a maldade, é necessário também o nosso esforço para plantar alguma coisa no lugar. Normalmente, a nossa prática de cristã, ela é uma luta que, na maioria das vezes, é uma luta em não cometer o pecado. Ah, hoje eu decido não mais mentir, hoje eu decido não mais fazer isso ou fazer aquilo. E talvez precisamos, em algum momento, mudar um pouco o foco, em vez de. Ficar só querendo esvaziar o coração ou tirando as maldades Começar a plantar coisas boas para que essas coisas boas naturalmente Faça com que o mal deixe de existir Ou seja, se eu conto muito mentiras Que eu, em vez de me esforçar em parar de mentir Que eu me esforce pela luta da verdade Que eu foque no positivo se eu tenho muito preguiça, em vez de ficar brigando com a minha preguiça, empenhe-se na disponibilidade, no serviço. Se eu digo muito não para tudo que me pedem, empenhe-se em dizer mais sim. Canalizar a nossa força, a nossa energia, na busca do que vale a pena. Segundo as leis da física, para toda ação existe uma reação. E para toda reação vai existir uma consequência. Se eu fico plantando semente de giló no meu quintal, vai nascer o quê? Giló. E o que, que vai ter para comer? Giló. E se eu não gostar de giló, meu Deus, por isso precisamos... Eu não gosto de giló mesmo não, viu gente, talvez você goste. Mas é um exemplo para mostrar que nós precisamos esforçar em plantar aquilo que nós queremos colher. Por isso quando Jesus expulsava o mal, ele estava querendo propor para aquele povo uma luta e uma busca pelo bem. Uma mudança de perceber que o amor vale muito mais. Que a solidariedade é muito maior. E que o dia do Senhor acontece em nossa vida, quando nos abrimos e plantamos em nosso coração a própria vida. Vontade que vem de Deus, que passa pelo amor, pelo cuidado, pelo respeito, pela solidariedade e por aí vai. Por isso, nessa noite, encerrando essa caminhada deste trido em preparação, à ordenação do diácono João Paulo Vaz, e também dessa oportunidade de rezarmos, eu queria convidar que nós, nessa noite, pedíssemos mais uma vez, ao Santo Espírito, para vir encher o nosso coração. Realmente ajudar a tirar de nós o que não vale a pena, mas principalmente a plantar o que nós precisamos. Para que cresça um jardim florido, para que cresça frutos bons e gostosos, aqueles que você gosta. E aqueles que vai ajudar a partilhar com quem está ao nosso lado. Plantar em nós a vontade de Deus de modo que ela possa crescendo e a justiça do Senhor vá transbordar em nossa vida com uma atitude concreta. Unindo-nos com Jesus e não ficando contra Ele. Ajudando a vida e não ficando contra ela. Por isso eu convido a cada um que quiser a por um instante fechar os seus olhos. Ou então abaixar a sua cabeça ou ficar da maneira que preferir. E nós vamos pedir cantando a força do Espírito Santo para que consigamos fazer crescer em nós aquilo que Deus tanto ensinou em seu Filho Jesus com a própria vida, com a sua própria caminhada. Que Ele sim liberte, nos e tire de nós o mal, mas que tenhamos essa coragem, esse esforço de buscar o bem. E de fazer crescer o que é bom. Por isso vem Espírito Santo. Porque sozinho nós não podemos mais. Sozinhos nós não damos conta. Porque dentro de nós existe coisas que precisam ser mudadas. Precisam ser deixadas para trás. Para abraçarmos aquilo que é novo. Aquilo que transforma. Aquilo que vem do próprio Jesus. Do nosso Salvador. Cantemos isso. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais Só com as nossas forças, Senhor Não damos conta Por isso, trabalhe em nós mais uma vez Renovando nosso entusiasmo A nossa esperança Porque eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Plantando em mim tudo que vale a pena. Sozinho eu não posso mais. Não posso mais. Sozinho eu não posso mais me Coloca a mão no coração um pouquinho. E procure aí pensar e sentir e perceber quais são as atitudes positivas, amorosas que vêm de Deus e precisam ser cultivadas ainda mais. Quais são as sementes boas que precisam ser ainda mais lançadas, plantadas, regadas. E pensando nessas atitudes de verdade, de solidariedade, de fraternidade de respeito, de acolhida, de perdão, de amor, de entrega, de disponibilidade. Cantemos mais uma vez a canção pedindo que essa canção ajude-nos a regar e dar a força necessária para com Jesus na força do seu Espírito podermos dar espaço em nosso ser para tudo aquilo que vale a pena. Eu quero ser aquilo que Deus quer Mais uma vez, renovamos o nosso compromisso de estar unido à Sua vontade, à vontade do Pai, a não fazer a nossa vontade, a não estar contra ti, mas com a tua graça ajudar a transformar o mundo à nossa volta, diminuindo também o mal que existe e plantando, semeando, regando, o amor, o respeito, a solidariedade, tudo aquilo que nos torna pessoas melhores e que faz do mundo ao nosso redor um lugar melhor para viver. Que Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que disse sim e transformou o mundo, trazendo a, a nós, dando à luz o próprio Senhor, possa nos ajudar também a cada dia, a trazer a luz ao mundo por meio de nossas atitudes e por nosso empenho que assim seja amém. amém e antes de fazermos as nossas preces só uma última fala pede manga que não dá manga não leva pedrada Jesus produzia muita manga por isso levava muito pedrada, mas não foi as pedras que o fizeram parar de produzir, ele insistiu, porque se as pedras estão chegando, é porque o fruto está acontecendo, e se estamos produzindo, estamos no caminho certo, e depois de cada pedra ou de cada cruz, vem a ressurreição e a vida eterna. E é isso que nós esperamos.